Quem é o profeta deste mundo? Quem vê os fatos desta época, saberia dizer a máquina? Não é ela quem registra a sabedoria. Nós, homens, nos corrompemos. Nos contentamos com prazeres banais. Somos animais, não somos de aço. Temos o espaço, e permanecemos em nossos quintais. Construímos tanto, e enxergamos tão pouco. Nos tornamos tão reais que nem mais acreditamos em um Deus. Ficamos tão vorazes. Da tristeza.